Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia, vou apresentar para vocês hoje o Pong Hawk. Para construir esse tabuleiro, eu utilizei uma canetinha e uma régua, apenas, tá? Como peças, eu utilizei tampinhas de garrafa de cores diferentes, só que eu posso também utilizar com bolinhas de papel de cores diferentes, com brinquedos, a alternativa, vocês que vão criar de acordo com o que vocês têm aí de peça e adaptar, Certo? Esse jogo é um jogo de origem chinesa que se estendeu para alguns países da Ásia, como a Coreia do Sul. O objetivo do jogo é movimentar as peças uma de cada vez pelas linhas desenhadas até que se consiga bloquear o movimento das peças do adversário, ok? Então, para iniciar o jogo, o adversário vai colocar as peças de um lado, vou colocar as peças do outro, deixando a casa do meio livre. Vocês, para iniciar o jogo, podem tirar um e po, um par ou ímpar ou decidir as peças mais claras, as peças mais escuras. Isso vai ser de como um acordo entre vocês. Iniciando o jogo, eu não posso pular a peça do adversário. Eu só posso me movimentar em casas vazias. Então, se a ideia do jogo é bloquear o adversário, eu tenho que criar uma estratégia para que ele se movimente e que eu consiga bloqueá-lo, correto? Eu não posso fazer isso aqui, ó, saltar nesse desse lado que não tem linha, tá? Então, se eu só posso utilizar a linha vazia, bom. Aqui aconteceu a marcação do ponto, o azul não tem para onde ir, então é assim que vocês conseguem bloquear o adversário, ok?